Esta pandemia não afeta de forma igual toda a gente, como até pode aumentar o grau de exposição e de risco por motivos raciais. O grande fator de risco no momento colocado é, no Brasil é, já não é nem tanto mais a idade ou é, condições de saúde pré-existentes, doenças pré-existentes, mas sim a própria classe social. Os imigrantes são as pessoas e as pessoas socializadas. São aquelas que estão na linha da frente daquelas que se tornaram a carne para canhão para sustentação do, da máquina econômica. E com a paralisação né, do, dos, dos serviços ditos não essenciais, é, muitos desses migrantes, eles vêm a sua renda reduzida a zero. São aquelas e aqueles que não podem parar de trabalhar porque senão morrem de fome. Não podem aspirar ao teletrabalho nem ao layoff porque estão precarizados laboralmente.